se você quer fazer, usar técnicas inovadoras, se você quer aprender mais, se você acredita realmente, como eu acredito, que o ser humano morre quando deixa de aprender, então está na hora de aprender alguma coisa diferente. A programação mental em 10 sessões com pnl e hipnose é uma técnica uma metodologia que eu desenvolvi fruto da minha prática clínica de anos e anos de prática clínica onde eu uso o que você poderia pensar o que é de mais avançado em programação neurolinguística hipnose coaching visualizações criativas curadoras tudo a favor do cliente do paciente é uma técnica que já é consagrada mundialmente nós já tivemos turmas na Europa e já temos terapeutas fora do Brasil praticando e praticando com sucesso. Só para falar de uma das técnicas, a técnica do perdão é uma técnica que já extrapolou o nosso continente, já está no continente europeu, asiático e outros, aqui no Brasil, Estados Unidos, muitas pessoas praticando, é uma técnica que eu desenvolvi e que tem se demonstrado como extremamente eficaz para eliminar algumas psicopatologias, alguns transtornos ou distúrbios que incomodam as pessoas como síndrome do pânico, fobias específicas, é, depressão e temos casos de todos esses tipos tratados com ela. eu procurei o curso para aprimorar o meu lado pessoal, mas com certeza vai me ajudar na clínica a ampliar o meu conhecimento, ajudar os meus pacientes. De todas as técnicas que o Valdecir utilizou, a que mais me emocionou foi essa última, a Jornada do Herói, mas aliás todas me emocionaram superou as minhas expectativas quanto as emoções. Eu não imaginava que um curso com pessoas estranhas pudesse potencializar tantas emoções que eu tenho dentro. É... descobrir novas emoções. Se mudou a minha vida, eu não sei dizer agora. Eu sei dizer que tem algo estranho que eu acho que quando eu voltar para o meu dia a dia para minha rotina, eu vou conseguir identificar. Eu já fiz o curso de hipnose clínica online, gostei muito, fiquei curiosa em relação à reprogramação mental, é, o curso superou as minhas expectativas, porque eu vi a, a simplicidade e profundidade das técnicas. A que eu mais gostei foi a técnica do perdão, eu uh, me emocionei. É, eu já tinha visto relatos né, dessa técnica, mas quando a gente vivencia, realmente a gente vê a profundidade e a efetividade da técnica. Vim atrás atrás desse curso porque eu quero unir as duas áreas de coaching com a consultoria e resolver alguns problemas que existem nessas áreas. né, é, na, No que eu encontrei hoje no mercado, que não não só o coaching, nem, nem só a consultoria resolveria, teria que ter algo no meio e eu vejo que a programação mental ela vem de acordo com isso né? e me ajudou muito mais do que, do que deveria assim. abriu minha mente para o que eu devo fazer de todas as técnicas que, que a gente aprendeu de todas as técnicas que a gente viu essa do despertar o, o herói né? foi a que mexeu mais comigo tá? porque foram coisas que, que me mostraram que realmente eu preciso fazer eu preciso mostrar para mim mesmo, eu só, tô, só estava travado, né? e agora a partir de hoje eu posso dizer que eu entrei uma pessoa, vou sair outra, só que com o mesmo RG, mesmo CPF. Eu vim buscar esse curso com a intenção de, de confirmar a minha missão de vida, e acredito que encontrei essa missão. E a técnica que me permitiu mais ter acesso a essa a, ao encontro ir ao encontro da minha missão foi a técnica do, da, da Jornada do Herói. Eu acredito que essa foi uma técnica, assim, muito importante. O curso, assim, a reprogramação mental com uma linha do tempo, né, vidas passadas, mágoas, a, o perdão, o perdão, a técnica do perdão é maravilhosa, maravilhosa, assim, a gente sai daquilo livre, leve, solto, assim parece que é um renascimento da pessoa. É, eu super recomendo esse curso super, super recomendo. A, a equipe é fantástica. O professor Valdecir é maravilhoso, é uma pessoa assim, uma das melhores pessoas que eu conheci. Posso ter o prazer o privilégio de, de falar isso, uma pessoa autêntica, uma pessoa humana, acima de tudo uma pessoa humana. Tem um conhecimento fantástico, vastíssimo, e ele é aquilo que ele fala que ele é, não é. A gente vê isso convivendo com ele esses quatro dias. O curso, de fato, eu vim buscar algo e o curso superou aquilo que eu vim buscar. Né? Eu já conhecia o Valdeci de vídeos da internet, de grupos de discussão dentro de Facebook ou de redes sociais, mas eu também queria passar por um curso que eu pudesse experimentar em mim, nós, como terapeutas, a gente acaba resolvendo o problema de muitas pessoas, mas o nosso a gente vai adiando. E as técnicas apresentadas aqui seja de PNL, com hipnose, dentro da reprogramação mental dessas 10 sessões de fato foram muito poderosos. de fato foram técnicas que mudaram a minha maneira de me auto enxergar o meu autoconceito e com certeza são técnicas que eu vou utilizar também nos meus pacientes então ao Valdeci o agradecimento gigante por ter recebido a gente tão bem por ter feito um curso tão bem elaborado né? tão bem dividido sistematizado com uma sequência lógica e principalmente principalmente emocional, que de fato superou mesmo as minhas expectativas. Só você saber, aqui na Sociedade Interamericana de Hipnose, a esmagadora maioria das pessoas que chegam até nós são atendidas com a reprogramação mental em 10 sessões. Isso quer dizer que a maior parte das pessoas que passam por aqui são atendidas em somente 10 sessões e com um grau de satisfação altíssimo, beirando 100%. E para você que se interessou, que quer fazer diferente, mas quer fazer não só diferente, mas melhor, é... eu vou te falar como é que funciona. A reprogramação mental em dez o nosso curso, ele é mais do que um curso, é uma vivência. Então no curso você passa pelas 10 técnicas e aplica as técnicas. Algumas eu vou fazer coletivo, mas a grande maioria você vai aplicar. Você vai ser o reprogramador que também vai sair reprogramado. Isso você pode constatar nos depoimentos que tem de dezenas, centenas já de pessoas que fizeram o nosso curso. Eu convido você realmente a conhecer alguma coisa diferente. E se você fez PNL, você deve estar cansado de ouvir essa frase, mas se aquilo que você não. Que aquilo que você fez não está dando os resultados que você deseja, que você quer, faça alguma coisa diferente. Ou pelo menos faça a mesma coisa de outro jeito. Mas não fica fazendo a mesma coisa esperando o um resultado diferente. Isso é insanidade. O pai sempre já dizia isso. Então eu aguardo você no próximo curso de reprogramação mental.